Direito, tá meu mano do gordo, ele começa mão pra cima, naquele padrão DJ Puck solta o beat! Aí, vem gerar a mão pra cima naquele padrão, vem! Ei, Uou! Uou! Formiga eu vim baixar sua bola só pra você entender como é que eu faço meu parceiro. Aí, é formiga, sou intruso no formigueiro e nem me chamar de Bruno. Essa daqui eu assumo, eu vou te deixar vai nesse né? fumo até porque olha como o dois gordos te maltrata. Formiga, formiga, te ganho. Afinal é a quarta. Oh. Olha como eu vou batendo, tenho a total um licença que aqui eu sou mais métrico. Essa daqui você é minha quarta, cê vale um quarto Fica doido porque o meu flow é sérgico. Aê, será que precisa aí um pouquinho mais? Como eu bato nesse cara aí, nós já até lança Até porque tô vendo esse cabelão Te deixei trançado, melhor na mente cê se trança ah, ah. Um, um, um, um, um. Mata ele, mata ele, mata ele Mata ele, mata ah, ah. ele Uh, Na moral. Uh. Minha mente se trança, isso que você falou. Pode ir pra você se trancar aqui como eu vou. Pode ir pra desse jeito que eu falo, né? Aliado. Hoje com minha meta eu vou te ver, só tranca afiado. Tipo assim, a rima hoje tá fiada. Hoje eu te mostro o feeling ring começa a vem dois gordos desse jeito, pro parceiro que eu te falo. Hoje aqui parto, você dois gordos, tá ligado? É quatro pedaços, tipo assim. Eu vou falando desse na é dois gordos, então pega pra ele, por favor, dois mais mais assim. Isso que eu vou falando, né, baleia? Ah, tipo assim, nem com duas patas. Você vai ganhar de mim, assim eu vou falar Quem que vai aqui, tá se... Ah, travei, Por ordem de rima, aquela vocação marota Quem gostou das rimas do Dois Gordos faz barulho Quem gostou das rimas do Formiga faz barulho 1 um a 0 Dois Gordos, Formiga terminou, volta meu mano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 Desse jeito vou falando assim, hoje eu tô sagaz É dois gordos, nem quantos nós balança você pesa mais Tipo assim, coloca na balança então Cê tá ligado, quem que faz, quem que mostra a função Né, fusão? Hoje aqui eu tenho que te matar, dois caixão Sua mãezinha hoje vai comprar, tipo assim Hoje é assim que eu vou te falando, pra dois gordos Tá ligado, dois funerários, né mano? Tipo aí, hoje aqui que eu vou te falar traz dois Word de flores só pra te dar, tipo aí E eu vou falando assim, tá enterrado, tá ligado É dois buracos sem fim, ei. Pode cavar um pouco mais, pra dois goros tá ligado Tem que ter pra rapaz, é tipo assim que eu vou te falar O coveiro tá cansado, tá cansado de umas horas de cavar Demorou, demorou, demorou Demorou, demorou, demorou Aí meu truta, desculpa te falar Você não reparou que quem tá rimando Aqui é o gordinho, como que você quer me trancar Você não reparou na minha guia Quem tranca a rua? Pra montina. aí Joe, é totalmente diferente. Precisaria mais, eu te mando embora, é justa a causa. Até porque eu me traga as flores, eu represento a fora, acabo com esse animal, já era a fauna. Bem que tem um truta totalmente diferente. Coveiro cansou, mas ele vai até descansar. Até porque o seu caixão já tá aberto, ele não precisa mais cavar, porque eu vim te enterrar. Uh! Meu Deus do céu, assim. Aí! Por ordem de rima Quem gostou das rimas do Formiga, barulho Quem gostou das rimas do Dois Gordo, barulho 2x0, dois, a a dois Gordo, é isso família, barulho para os MCs família tá,